E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Hoje vamos fazer mais uma área. Vou mais um chefe. Tudo bem? No último episódio a gente migrou da versão 8 bits para 16, né? Fizemos o desafio aí dos lojistas, dos comerciantes, dos. Bom. Só sei que a gente tá agora nessa área. E ela é um pouquinho jodinha. ela tem um chefe complicado, um chefe complicado e a gente vai explorar um pouquinho, a partir de agora a gente já pode ir atrás das moedas verdinhas dar uma olhada o que, que mudou, o shopping também tem acho que mais recursos Não, não, não melhorou ainda. <risos> Somente no próximo episódio tem uma melhoria. E vamos indo. Ter bastante cuidado nessa área. Tudo, tudo. pode te prejudicar. Essas meninhas pra baixo tem alguma coisa. Tem um desses cristaisões. Os pai da cristal. Não tem problema? Ah, deu tudo certo. Fazendo com serenidade. Estou tá tentando pegar o máximo de lanterninha possível para ficar rico logo e concluir todos os upgrades. Comprar todos os upgrades no shopping. Indo. Falei que a gente tem pegar as moedinhas, mas não vamos não, viu? <risos> Só dá pra pegar melhor Quando o shopping, quando a gente tiver o um mapa A gente ainda não tem acesso ao mapa Mais moedinhas é que tem que aguardar, não vai ter jeito. Não que ainda não é o momento certo e aqui que tem a parte chata. Essa área, a gente meio que tem que fugir do dragão. Bem enjoadinho. Se eu não me engano, ele vai perseguir a gente ainda por. mais duas áreas. Perfeito. A música é um pouco tensa, né? Vamos tem, tem que transforma Vou pegar uma parte um pouco Desuadinha também Você pode ficar meio amassado Conseguimos primeiro, viu? Ali é normal a gente tomar um leve de de vez em quando. Ah! <risos> temos aqui ah daqueles aquelas áreas provavelmente tem um cristal aqui no final é recurso bom para pagar o pagar o diabinho e também juntar mais recursos com alguma dificuldade, claro, esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho maior do que os outros, por causa de quê? Bom, porque a área é maior, né, por isso. Agora mais uma perseguição do dragão. A gente tanto corre desse dragão para depois enfrentar ele, ele é o chefe da área. Um dos chefes mais complicados, na minha opinião. Não tem muito segredo aqui, é só tranquilidade Se eu não me engano, se ele encostar na gente Você derrete na hora Oh minha nossa! É <risos> A tentativa deu tudo certo. São os espetinhos que eles são muito legais. Você pode morrer instantaneamente esmagado. Muito dano, muito dano Não vale a pena Eu acho que aqui dá pra pegar uma moedinha verde agora, hein Ó oh. Alguma dificuldade foi, mas ainda não terminou, viu Então mais... Mas sou derrotado é nessas áreas que tem que pegar a moeda verdinha. É sempre um desastre pra mim, uma catástrofe. Deu tá tudo certo. Pra mim eu.. só que as moedas dele. Agora eu acho que a gente foge do dragão mais uma vez, né? não me engano, o dragão é um pouco mais rápido dessa vez, tem esse inimigo ali, ó. a gente que usar ele Calma... Toda calma que a gente não tem, tem que ter Deu sossego pra gente, a última escapada, quase certeza. E agora é ele, tem que enfrentar ele. <risos> agora é a parte difícil. Bem, agora, hein? Vocês podem ver que tá o diabinho ali porque a gente perdeu. Tudo bem, ele fura a nuvem, então você tem que ver que tem que jogar ele pro lado certo. Se der bater nele várias vezes é melhor acelera um pouco o processo, Vamos ver se a gente consegue, temos nele de umas boas vezes, mas bater nele melhor. Tá, a gente tá preso de um lado do mapa. Feito! Nossa a HP não tá bom não, viu? Hum! Acho que já é a última fase dele. E agora a parte mais difícil ele vai soltar esse projeto isso. Como assim? Você... <risos> a gente acertou, ele na... Acertamos ele na base da sorte apenas. E derrotado aí o dragão. Agora ele fica bonzinho e bobão. Olha lá. Não é bonitinho? <risos> Venho observando você há tempos, mensageiro. E quem é você? Ah, então o disfarce enganou mesmo. É uma pena que você tenha libertado o meu escravinho, mas não importa, agora eu tenho certeza que posso derrotá-lo. Você! Uau, uau, uau. Surpreso? É hora de você pagar pelo que fez meu povo. Palavras fortes vindo de um aventureiro tão inexperiente. O mundo aguarda a sua chegada, mensageiro. Enfim, o pergaminho será nosso. Vá pela sombra. É isso aí. Agora sim, esse submundo aí, eu acho uma das áreas mais difíceis do jogo mesmo. Fácil, fácil. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. vocês gostaram aí do mais um episódio do The Messenger, deixe seu like, se inscreva no canal, dá um vídeo nos nossos vídeos. A gente joga jogo gozinho de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente se gosta de estar lendo, E fica assim, até o próximo vídeo e amizade.